Neste vídeo falaremos sobre como oferecer cupons de desconto e ainda obter lucros. Confira logo após a vinheta. Quando pensamos em uma ação de marketing, no comércio eletrônico, logo já pensamos em oferecer descontos, isso é normal. Mas também precisamos pensar em como obter mais lucros oferecendo esse cupom de desconto. A primeira medida é definir o valor do cupom de desconto. Basicamente usamos duas formas de oferecer cupom de desconto, através de um valor em dinheiro e através de porcentagem no valor de compra. Quando definimos um desconto em dinheiro, nós precisamos também definir qual que vai ser o mínimo do valor de compra. É, o ideal é que esse mínimo seja maior do que o ticket médio da sua empresa. Assim você conseguirá ampliar seu ticket médio, oferecendo descontos para seus clientes. Os descontos em porcentagem geralmente são mais atrativos quando o ticket médio é muito baixo. Ao invés de você colocar real de desconto em compras de reais, é melhor você colocar 10% de desconto, fica muito mais atrativo. Quando você for utilizar cupons de desconto, você precisa ter um objetivo claro. Nesse vídeo, vamos mostrar cinco objetivos que você pode utilizar em seu comércio eletrônico. O primeiro objetivo é ampliar o Ticket médio. Neste caso, é preciso você analisar o perfil do seu cliente, quantos produtos ele costuma comprar e qual é o valor médio de compra que ele tem. Vamos supor que ele tenha um valor médio de R$100. É preciso que você é, estimule essa pessoa a comprar um valor acima de 100 reais Você pode oferecer um cupom de desconto, por exemplo, em compras acima de 150 reais Veja alguns exemplos de como utilizar a técnica de ampliar o ticket médio usando o cupom de desconto em nosso blog. O link está na descrição do vídeo. O segundo objetivo para a utilização do cupom de desconto é a recompra. O cupom de desconto para a recompra é quando você acaba de uma venda e junto com a mercadoria você envia um cupom de desconto para a próxima compra. Esse desconto pode ser tanto em dinheiro, né, respeitando o valor mínimo, ou em porcentagem. O terceiro objetivo de uso do cupom de desconto é eliminação do estoque. É Dependendo do seu mercado, se o seu mercado trabalha com sazonalidade, por exemplo, troca de coleção, é importante você é, eliminar o estoque para colocar um estoque novo. Você privilegia os seus clientes com cupom de desconto antes de colocar no Outlet para qualquer pessoa comprar. Outro objetivo é presentear um aniversariante. Essa é uma prática já muito comum no mercado, mas ainda muitos lojistas ainda não, não utilizam. Você pode utilizar a ferramenta de e-mail marketing, falando que no mês do aniversário a pessoa tem... 10% de desconto em toda a loja O último ponto que separamos é o pós-venda e o produto relacionado Como que isso funciona? Eu acabei de comprar um produto e eu vou oferecer um, um cupom de desconto na aquisição de um produto relacionado com ele. No caso de um videogame, eu posso oferecer um controle de videogame, posso oferecer um jogo de videogame, tudo relacionado no mundo do game. Isso não se limita à parte de eletrônico, você também pode utilizar isso em cosmético. Por exemplo, você vender um perfume... Então você pode também oferecer um batom, uma maquiagem ou qualquer outro tipo de produto relacionado ao cosmético. Antes de encerrar o PID, nós temos duas dicas muito importantes no momento de criar o cupom de desconto. O primeiro motivo é evitar dor de cabeça. A ideia de oferecer um cupom de desconto tempo determinado parece legal, mas na verdade você quer incentivar essa pessoa a comprar o mais rápido possível. você colocando prazo final, é, você vai evitar problemas no caso de o um cupom de desconto ficar inativo ou seu sistema não responder mais aquele cupom de desconto. Se você não colocar prazo, ele vai durar 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele não tem um prazo final. Outro ponto para colocar prazo no seu cupom de desconto é que você incentiva ele a utilizar aquele cupom de desconto até aquele prazo final, então não estenda muito o prazo do seu cupom de desconto. O ideal é que ele tenha no máximo um ou dois meses de validade. Um outro cuidado muito importante que você precisa ter com seu cupom de desconto são os descontos cumulativos. O que seria isso? Você já oferece 5% de desconto nas compras à vista e às vezes ao mesmo tempo você está fazendo uma promoção que reduziu esse preço e ainda oferece um cupom de desconto, esse desconto vai ser muito grande e não vai compensar para você, você vai acabar tendo prejuízo ao invés de ter lucro. Espero que eu tenha passado a mensagem que cupom de desconto é muito vantajoso sim para a sua empresa, mas é preciso ter objetivo e tomar alguns cuidados. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo, Deixe um comentário e até a próxima.